Eu gosto assim, gosto muito de colorias, das cores. Acho que traz positividades, assim, boas vibes. Como eu tinha falado minha vida, só que pra mim é como se fosse uma relação de, é, de casamento, homem e mulher. Grafite é da rua, grafite é de todo mundo. Tipo, não, é, não é de ninguém. Assim. Ah, o grafite agora pra mim, ele já é a minha vida, ele já faz parte de mim, já. Ele já tá, é uma coisa que tá dentro de mim já. Eu acho que isso aí vai até o dia tipo, que eu morrer mesmo. Pichação, né, que eu comecei pichando com meus amigos, quando tinha uns 14 anos, aí tudo da pichação eu saí pro grafite. A gente começou a, a pichar assim, eu sempre tava assim em rolê de, de skate e tal. Comecei a desenhar na, na folha, desenhar no caderno, até as professoras brigavam comigo e tudo. Foi daí que eu comecei. Era meio que um jeito de eu me livrar, assim, sabe? Me... Uma adrenalina, assim... Pra eu me livrar de uma... Pra eu sentir um negócio bom, assim, que é um negócio inexplicável quando você tá se expressando numa pichação, assim. Eu acho que a revolta, assim, era... era com... Mais com a sociedade, assim. Porque sempre houve rap desde criança, acho que então aquelas... Mensagem, mesmo que eu não entendia tão bem, depois eu fui entendendo, eu fui vendo que... se você for diferente, as coisas vão para um caminho melhor. Outra é você fazer o que você gosta, assim, deixar um sua marca ou, tipo, desenhar alguma coisa que você pensa, você expressar um pensamento seu. É só liberdade de expressão, é essa a ideia. Do grafite tem isso, de você espalhar o seu nome. Pela cidade, você fazer a sua tag, espalhar seu nome pela cidade. Quanto mais tiver, melhor. E se for ver, tem uma relação nessa parte. Porque quanto mais lugar você fazer, mais você vai ficar conhecido. Então, nessa parte, eu acho que tem alguma coisa a ver com a propaganda. Porque a propaganda, todo lugar que você vai ter uma propaganda de alguma coisa. E quanto mais tem, melhor. Porque aqui, o grafiteiro, ele pensa assim a maioria deles, de, de distribuir em vários lugares o seu nome, para ficar mais conhecido. Mas eu tenho que fazer várias coisas também, então eu não posso ficar toda hora, não posso, né, tem várias coisas, a gente não pode se habitolar em uma coisa só, a gente não pode travar em uma coisa só, porque várias coisas da sua vivência pode acrescentar depois em várias coisas, até no grafite. Todo lugar que você vai, você vê uma parede e está grafitado. Você vai, não sei na onde, está grafitado. Sempre tem um desenho por aí. Então a pessoa vai acabar mudando de opinião, vai acabar vendo que aquilo lá não é mais uma, uma porcaria, não é mais nada que eles pensavam antes, que agora é uma arte de verdade mesmo. Pichação é. É bem o que o cara tem para mostrar naquela hora, naquele momento, assim. E o grafite já é. Um, um trabalho, tudo. Pichação, você escala, não sei o que, e vai na loucura. Num, num rolê muito louco, assim, com a galera, não sei o que. Grafite, grafite não. Você grafite, pode acordar cedo ali, chegar no muro, não sei o que. Tal. Trocar uma ideia antes. Você trampa antes, tal, e faz a parada, acho que é é isso, o grafite é isso, é pichação, é deu um... é louco mesmo. Tipo, um patrocínio assim, um, um recurso que, que eu poderia fazer o que eu quero realmente, às vezes o recurso que você tá tendo não, nunca é você dá pra expressar seu pensamento, entendeu? O pensamento é grande, você podia pegar e fazer muita coisa, assim, preencher, Muros, prédios, vielas, com muita coisa, entendeu? Só que às vezes falta o recurso. Já tive deles parar depois que eu já fiz o grafite. E perguntar qual que, que é que você estava fazendo com esses spray aqui. Aí eu peguei e falei, tava fazendo um, um grafite naquele lugar. Aí eles falaram, aonde que você fez? Aí eu falei, naquele lugar tal, tal, que era abandonado. Aí ele falou, não, nesses lugares você pode fazer, porque esses lugares tá, tá abandonado, fica até mais bonito. Eu até achei. Da parte dele, estranho, né? Porque eu não esperava isso dele. Tipo, eles são... Eles são um soldadinho mesmo dos caras, meu. São soldadinho. Um... São, tipo, corpos... corpos manipulados. Tipo, eles... Se... Se vendem... Por um trocado, pra sustentar a família, tipo... Acabam com umas ideias, tipo... Totalmente errado de querer agredir, repressão e não sei o quê. Tudo por causa de outras pessoas, assim, eles não têm culpa, velho. Gosta é mais crew, ter uma criou é mais importante do que do que só um não é só um nomezinho lá tal que você vai assinando lá do, do grafite não vai estar tá levando tipo o um nome de várias pessoas junto é, e do um tá, ideal também do é ideal dessas disso né pelo menos a nossa crio foi assim no começo a gente era um, uma galera unida por ideia mesmo, assim, por sons, por música e tal, a gente era assim. A gente sempre assina também, vai sempre quando a gente faz os trampos, a gente assina e tal. Que pra gente mo mostrar pras pessoas que a gente não tá sempre sozinho, né, A gente tem a nossa crew, os dois pensam juntos, sempre pensa a mesma ideia, sempre bate bem legal mesmo. Ah, eu conheci o Seco, a gente andava de skate na rua, tudo, nossa. foi... <risos> a gente... A gente, eu tô mais parado assim com o skate, mas eu sei culpar, né continua andando, mas a gente, a gente já foi mais ativo no skate. É. A gente sempre andou de skate. Sempre se andou de trombou, skate, se na rua, pelo, na skate na rua, na rua mesmo. Foi na rua. A gente se trombou na rua e depois quando a gente foi se conhecendo mais, tal, de colar em casa um do outro, a gente descolou <risos> é que os dois faziam grafite. Eu acho que isso é uma coisa desses tempos, assim, também, né? que é regional e universal ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que é a assinatura de um é também uma representação do movimento que acontece no mundo todo, né? E eu não vejo uma contradição, na verdade. Eu vejo, na verdade, uma riqueza de que seja assim, ao mesmo tempo que eu é, preservam a minha identidade, né, o meu, o meu local, eu tô conectado com o que é universal, né. Acho que só é aqui e agora, né. Coletivo é tudo, assim, eu acho. Com certeza. Acho que o coletivo é, é o mais importante, assim, por questão de, de integração mesmo, de pessoas estarem agindo juntas, assim, atrás de... De, de certos ideais, assim, tipo, cada um tem o seu estilo, mas eles não são diferentes em outras ideias. O Hip Hop foi uma cultura que nasceu para fazer a diferença no mundo. Ela prega a união, prega a paz, prega a humildade, prega o respeito. E com isso, o grafite faz parte do hip-hop, porque o hip-hop é feito de quatro elementos, que é o MC, que é o b-boy, que é o grafiteiro e o DJ. O hip-hop é um dos movimentos que consegue agregar no seu discurso é, o, as, as artes visuais, né, a dança e a música, né, e a, a literatura, inclusive, por conta da, da fala né, do, do MC. A ah, dança de rua também é uma coisa bem praticada, bem legal do hip-hop também. que Eles também eles levam isso como uma paixão que eles têm. Eles dançam e se expressam. E eles também não têm esse, esse negócio de briga, essas coisas assim. Mas eles dançam bastante para expressar o que eles sentem. Sentem as batidas. É tudo, eles já expressam quase tudo ao mesmo tempo. A cultura, cultura do hip-hop é a cultura de, de libertação mesmo da periferia. E o grafite se juntou nisso, mesmo assim pela... Ele é mais uma arma, assim. É, tipo... é, mais, uma, é mais uma arma, de, uma forma Como de expressão. Como o MC manda a rima no, no, no mic o, o grafiteiro manda o grafite no muro, mandando a mesma, a mesma ideia. Defendendo entendi. direitos de, da periferia. Defendendo... O hip-hop é isso, defende os direitos da periferia e vai atrás dessas coisas da periferia, meu. O movimento hip-hop é esse que abre a mente da, do povo, da massa, essa é a fita. E o grafite tá ali também, mais uma arma do hip-hop. Eu acho que a gente faz diferença se a gente fazer isso na rua e uma criança da periferia que tá descalça, soltando pipa, vê aquilo e gostar do que a gente aparecer na televisão e um playboy olhar e falar, nossa, vou começar a fazer, pede dinheiro a mãe, vai lá, compra um monte de spray e começa a fazer. Eu não acho que o grafite vai estar crescendo com isso. Aí sim aquele moleque, aquele garoto que viu nós fazendo na rua e falar, nossa, que legal, que da hora, começar a fazer. Porque dali pode fazer alguma diferença na vida dele. Ele não pode virar um grafiteiro, mas só o, a, o que a gente passar para ele pelo grafite, o social da, da, da coisa a gente passar para ele, pode fazer diferença na vida dele. A galera e cantar rap é como se fosse um esporte, tá ligado? O moleque que conheceu o rap, depois que ele fez uma, um rap na casa dele, assim, por exemplo, ou, do mesmo jeito que ele fez, ou um rap, ou um grafite, ou um beat novo ali e tal, na, ou um passo novo, qualquer coisa assim, depois que, ele, que entrar aquilo na mente dele, ele vai querer fazer só aquilo, ele não vai querer, tipo, sei lá, ir, tipo, traficar, ficar na rua, meter no louco, tá roubar. A gente já acompanha e encosta, a gente já enquadra eles e pede para eles que dentro do parque não está autorizado a fazer a parte do grafite. Porque é perigoso, né? Não é assim chegando e, e, e fazendo. Tem que saber com quem é o dono do muro, se pode fazer, se não pode, se aquele lugar tá, pode fazer, se não pode. o medo eu meu Deus, tenho, sim. Se uma pessoa tem interesse de fazer um grafite, ela contrata esse, essa pessoa como profissional e o mesmo vem e faz o um desenho que a pessoa está contratando, né? Agora, eu não acho interessante a pessoa aparecer no muro aí, e o um muro que aparentemente está limpo, sem desenho nenhum, a pessoa vem e aplica um, um desenho. Eu, eu não concordo com essa atitude. Eu até gostaria, mas eu gostaria que tenha assim, um, um serviço que ele pudesse pegar firme, porque... Tem serviço que ele pega, depois ele grafita, para. E ele precisa também de um trabalho para ter um dinheirinho para se manter, né? Porque as contas vêm chegando, né? E pega esses grafites, tem que ver que tá pega um grafite bom, recebe um dinheirinho bom, aí dá uma parada, começa de novo. Eu, eu gostaria que pegasse firme, né? Mas não é toda vez que tem firme. Eu acho que essa profissionalização nesse mundo contemporâneo, hoje, ela não tem mais ligada a um patrão ou alguma coisa assim. Ele pode ser mais de um modo coletivo, autogestionário, assim, de um grupo de grafiteiros, sabe? Que faça com que eles possam, por exemplo, circular pelo país, sabe? É, grafitando em, em vários espaços, com o convite de outras pessoas, assim, desde que seu trabalho seja muito bem comunicado, né? que as pessoas tenham acesso a ele. Eu quero que, que, meu, que a, que a CRIU seja conhecida por quem é louco, por quem é assim também, quem tem ideia também tipo de, de coletivo, de, de se juntar, de integração, dessas coisas assim. Eu acho que tem que ser conhecido pelo, pela galera que é underground. Assim. Se por acaso é, o, o hip hop, esse tipo de manifestação ganha uma abrangência e uma profissionalização que desmonte aquele discurso de resistência do gueto, essas, essas, essas outras qualidades que o compõem, é, outra manifestação vai surgir de novo com, as mesmas, é, com a mesma força de, de gueto, de voz daqueles que não têm voz, de resistência, isso se autoalimenta. Mas falando mais com relação a ele se entender mesmo como um empreendimento que vai se, se gerir e vai investir nele e investir na cena, assim, na cena cultural, na cena do, do grafite, na cena de outras é, linguagens também, porque quanto mais esse intercâmbio de linguagens estiver junto, é, a cena tende a crescer mais, que as pessoas tem mais acesso às coisas que estão acontecendo. Porque quando você faz o grafite mesmo, você registra, né? Você deixa lá, tá marcado. Aí com, com o grafite digital, o que que acontece? Ele se torna efêmero, né? E aí é, a, é, a, é, o, é o tempo real, né? É assim, é a ação. Que, que dá o tônus da obra, né? Porque passou aquele momento, tum, já não tem mais.